É isso daí, meus amigos. Estamos aí a poucos segundos, como vocês podem ver aqui. Para conhecer os indicados a game do ano do The Game Awards, evento que vai acontecer no dia 9 de novembro, aí, de novembro não, né? De dezembro, ó, pra você ver, eu já tô confundindo as bolas já. Então, bora conferir esse negócio junto aí, já aproveita pra deixar, deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, hein, galera? Porque a gente vai conferir aqui os indicados a game do ano e eu vou aproveitar pra poder dar minha opinião com base nos que forem apresentados aqui, se eu já joguei e tudo mais, e qual eu acho que vai vencer. Então, bora lá, porque vai começar, hein? Nominação especial. Não tem legenda. Ah, beleza. Ele falou que estão lá no Microsoft Theater. Quem vai vencer? A gente vai primeiro conhecer quem são para gente depois opinar sobre, né? Nomination Special, ele tá animado ali para esse show anual Ó, estão no Microsoft Theater Ó, Live Music, vai ter World Premiers também no evento Ó, vai revelar agora e depois eles vão falar um pouco mais sobre o evento, Sim, bora ver, galera. Quem que vai entrar nesse treco? Olha, melhores performances. As, a, as pessoas que deram vida, né? Aos personagens dos jogos, ó. Maggie Robertson. Caramba. Ó, mano, dois de Deathloop, cara. Best multiplayer. Back for Blood. Ó, oh, Back for Blood, Monster Knockout Hunter City, Ride, Monster Hunter, New World, New World, It takes two, mano. Tem que levar It takes, two, Take Levi, it takes two, não quero saber. Game, Apex Legends, Call of Duty Warzone. Final Duty Warzone. 15, Genshin Impact. And Fortnite. Nice. I'm going. For art Direction. Ó, oh, Loop mano. Precisa Kena. Oh, Pô, da hora. Psychonauts. Nossa, Ratchet and Clank. Clank. Uai, esse eu não joguei, não, esse eu não conheço, na verdade, eu não cheguei a ver. Scoring Music. Ó, oh, Cyberpunk, mano, replicante. aparecendo. E replicante. Nossa senhora, Marvel, precisava falar a versão. Opa, de música, Marvel, cara. Guardian of the Galaxy é da hora, hein? Audio design. Deathloop. Olha Deathloop Loop tá sendo caraca Resident Evil Village and Returnal. Returnal, rapaz, inovação ó. E inovação e acessibilidade apresentado por não sei quem a que eu não entendi o nome. Ah, oh, Chevrolet. Inova inovação e acessibilidade, que da hora, velho. Ratchet Clank: Rift Apart The Veil. Nice. Next up, best narrative. Melhor best narrativa, rapaz. Vamos ver. Deathloop. It takes loop, two, mano. Life, two, is man. Life is Marvel, Strange. Guardians of the, Guardians of the Galaxy. Olha, mano. O Guardiões da Galaxy entrando. Game ferro, impact, ferrando mesmo o negócio. Game pro Games for impact. Before Vamos Before, Before Your, your Eyes. eyes dungeon. Boyfriend Dungeon. Chikri. Chikri. Life is strange. True colors. And no Longer Home. No Longer Home. Best independent the nominees are Melhor 12 jogo independente. 7 minutes Store. joguei, Dev Store, Store também muito bom, Kena também muito Inscription bom. Inscription não joguei e Lord He Loop This, Hero eu não joguei. mobile League of Legends Wild Rift, Marvel Wild Rift? Future Revolution e Pokémon oh, yeah. Unite. For the 3rd hum, year Pokémon we Pokemon Unite. The award hein? For the best community support. The nominees community are Apex Legends, Nice, 92, Final Fantasy 14, Fortnite e No Man's Sky. Sky. Man Sky. Nice. Best debut indie game recognizes a development studio that published its first ever game in 2021. Ah, primeiro the jogo are, assim lançado, Kano, né, Ridge do ah, o Kenna leva esse aí. Best Debut é tipo assim... É, é o primeiro jogo de um estúdio independente, game, entendeu? Que eles lançaram no ano de 2021. Ó, hey oh, a RVR. Two, Caramba, o, o Hitman tá lá. Na categoria anterior, eu acho que o Kenna leva, For mano. The year, the Olha, criador de conteúdo do ano. Dream, Fusley. Fusley. Gaules. E é só conheço o gaules ali de nome assim. Jogo de ação, hein? Back for Blood, Shiver, ó Shiver, oh, Shivery, Death. mano. Deathloop, Far Cry. 6, Cara, eu acho que Return leva isso, viu, velho? Esse ali. Adventure Action Game. Dread. Ah, Metroid. É Metroid. Nossa, ali fico, fica doído, viu, mano. Cyberpunk 2077 Role Game, Monster Hunter Monster Rise. Olha, Scarlet Nexus, Nexus. She mano. Megami tem. Five, and Se... oh, Tales of Arise. Rapaz, pegando. But but game. você pode esperar Well, ah, most anticipated Ah, games? Tá, o que a gente mais tá esperando já que, Ragnarok, que já foram, Ragnarok, foram anunciados, né? Horizon Forbidden West, Nossa, velho. Nossa, Pesado essa aí. Pesado, mano. Ah, não, mano, eu, eu fico com o fico com God of War Ragnarok, tem, um tem jeito que não, mano? Free, Edition Remedy, Game of the Year back 2019. Olha aí, que da hora, velho. Ah, o Control que entrou agora no Prime game Eu fiz até vídeo aqui no canal falando sobre isso e tal, que tá gratuito e tal. Vamos lá. Ó, oh, Fighting Game, tá? Curioso. Animus Lair, Guilty Gear, Melty Blood, Blood eu esperava também Ó, Nickelodeon, Nickelodeon, mano Ah Guilty Gear leva, mano, eu acho que Guilty Gear leva, viu pessoal Ó, oh, jogo de família, vamos ver e Takes Two, Party mano, E Takes Opey Two, Snow, ele tem que levar todos os Super prêmios que ele está Mario incluso, Mario, mano. Na moral, é um jogo muito bom, não, sério mesmo, cara. Nossa, é muito bom, na moral. Tô até me repetindo na moral, na moral, na moral aqui. Ó, Simi Strategy Games, Siemens Siemens Siemens Games. E, Age of Empires. Humankind, Inscription Mano, Age of Empires 4, eu tô vendo muita sprinting. gente jogando, cara. Those Dizem que o jogo tá excelente, F1 F1, eu tô achando que ele leva, hein. FIFA 22, Hot Wheels Unleashed, Hot Wheels. Forza Horizon 5 hum. and Riders hum. Now, e Writer's Republic. Are... Agora, uma a na nossa categoria de esportes. Começando com o melhor esportes que apresentou Grubhub. Os nominees são... Esportes, agora. Warzone CSGO, aí, ó, pegando, CSGO, Dota 2, Dota 2, League of Legends e Valorant. Ah, essa For aí tá complicada também, athlete, viu, mano? Os são... Are... Olha, atletas Simple, de esporte Simple, Showmaker E Nossa, não conheço nenhum desses, cara Nenhum Ó, oh, time de esportes. Navi, eu conheço o Navi, mano Do Dota Esports Coach Crowder NA Koma E Silent Esports eventos still have been a little different in 2021, but the nominees are: The International 2021, 2021 League of Legends World, Esports Valorant Champions Tour Stage 2 Masters. É, eu não acompanho nenhum basicamente, mano, desses, entendeu? É, eu não conheço nenhum desses aí basicamente. Então, for best game direction which recognizes outstanding vision and innovation in game direction and design. mas vamos ver. Are Deathloop, Deathloop, já imaginava, Psychoanalyst também esperava two. It Takes Two, Returnal, mano, Returnal, and Nice, and Clank Rift Apart. apart. Ué. And finally, on behalf of the jury comprised of more than 100 global media and influencer outlets, I am proud to announce the six nominees selected for outstanding creative and technical excellence. The nominees for game Vamos lá, of the year Jogo do Ano, galera. Esperava já. Tá, It Takes Two from to, nossa, tem que ganhar, velho. Metroid Dread, Dread também Legend nossa, esperava já também. Psychonauts, Psychonauts from Productions. e Resident Evil. Resident Evil Village, nice. A maioria eu já esperava, A cara, você na moral. Your votes help decide the winners. Head to the é isso, galera. 9 de dezembro Quem aí nós iremos descobrir. Eita! É, isso aqui agora tá falando só o negócio de votar e tudo mais Já deve encerrar a livezinha aqui Mas ó, dentre esses indicados todos aí, mano Falando, né, basicamente aqui do jogo do ano Que eu, Caio César Costa Nobre Quero que ganhe assim, mas quero muito que ganhe É o It Takes Two Eu joguei a maioria desses ali que foram anunciados, entendeu? Eu joguei o Metroid Dread, joguei o Deathloop, joguei uh, o Ratchet and Clank e tudo Joguei o It Takes Two Resident Evil Village Mas mano, o It Takes Two, eu não sei se todos vocês aqui do canal já jogaram e tudo mais Se tiveram essa experiência aí Mas eu acho que é só jogando pra vocês entenderem mesmo O porquê que eu acho que esse jogo merece demais ganhar Porque é uma experiência como nenhuma outra, assim E você joga com um amigo E na época que ele foi lançado, eu lembro que, eu comprei, que a gente comprou esse jogo a gente comprou A gente nem recebeu Nem nada disso não Eu e o Alanios. A gente jogou esse jogo Em live, mano E foi uma das melhores Experiências que a gente já teve Na vida, assim Em termos de Narrativa mesmo Dinâmica de gameplay O quanto a gente precisa Um do outro para poder passar as coisas Entendeu? Então, assim Dentre esses indicados para mim, cara Eu acho que o It Takes Two Precisa levar Por mais que eu tenha gostado Demais, velho Do Resident Evil 8, por exemplo Que eu acho que também Merecia e tudo, assim Metroid Dread É um jogo espetacular Deathloop é muito Da hora também e tal Mas eu acho que dentro e todos esses que foram apresentados, o It Takes Two merece demais, cara. Pela proposta que ele trouxe pra gente assim. Ser uma pegada bem diferente e tal. Não tem como você jogar solo, mano. Você tem que jogar com um amigo. Porque aí você vai ter a experiência completa do negócio. E vai ter todas as emoções ali, sabe? Aflorando à medida que você vai entendendo o jogo. Entendendo as mecânicas e descobrindo mais a narrativa também. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho. Trazendo aqui todos os indicados, as categorias aí do The Game Awards e também o de jogo do ano, e agora eu quero saber de cada um de vocês aí, o que vocês acharam de tudo isso, e quem vocês acham que deve vencer o jogo do ano de 2021. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí nos comentários, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo para todos vocês aí, até mais, e vamos, pessoal!